Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sozinha. Eu sou a Sozinha. No tutorial de hoje, eu vou mostrar como fazer um babador de ombro ou um paninho de boca. Ou seja, este paninho é toalhado, tem uma proteção por dentro, que é plástico. Serve para poder colocar em cima do ombro da mamãe e poder dar colo ao bebê depois do leitinho para ele poder arrotar, ou então para quando recebemos visitas a pessoa que vem da rua poder colocar em cima do ombro e assim poder dar colinho ao bebê, proteger o bebê da roupa que vem da rua. Muito útil, é muito fácil de fazer e no final eu vou dar também uma dica como poder vender.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 De um lado é plástico e do outro lado parece uma toalhinha. Maior um pouco que o tecido. Tessoura, alfinetes, ferro de engomar e máquina de costura. Vamos colocar o direito do tecido com o direito do toalhado. O plástico fica na parte de baixo, o avesso do tecido na parte de cima. E agora vou alfinetar por todo. De seguida vou à máquina de costura e vou cozer por todo com a largura do calcador de máquina, rematando início e fim, mas num cantinho das quatro partes, vocês podem escolher, deixar ficar uma abertura, mais ou menos uns 3 dedos para poder virar. Agora eu vou cozer com um ponto mais miudinho, por causa do plástico, porque ao cozer, se for o ponto largo, tem tendência a rasgar com mais facilidade. E o ponto pequenino vai ser mais difícil. Já cozi por todo, deixando ficar esta abertura. Agora vou cortar o excesso e os cantos. Os cantinhos corto assim. Não cortar muito perto da costura e na abertura, só mesmo o plástico, continuar a cortar o resto. Agora vou virar. Com um pauzinho vou arranjar os cantinhos. Agora eu vou passar a ferro, meter a abertura também para dentro. Já passei a ferro, a abertura também está aqui para dentro. E agora vou à máquina de costura e vou fazer uma costura por todo, na beirinha, para poder fechar a abertura. Já cozi por todo. Na beirinha, cozi com cor de rosa e por baixo branco. E está finalizado. E agora uma dica, vocês podem fazer conjunto de três pecinhas. Vou dobrar esta assim, dobram a meio, a parte do toalhado fica para dentro. Dobram novamente e novamente a meio. E agora colocam outros a condizer. Coloquei assim estas três pecinhas e agora com uma fita de cetim, eu escolhi em um tom de rosa, vou colocar o que eu quero para a parte de cima, este, então vou colocar para baixo, tentar colocar as duas do mesmo tamanho, pôr uma para cada lado, assim, o de baixo para cima. e de seguida faço o um lacinho. e fica agora aqui com uma sugestão para poder vender Como viram, é muito fácil de fazer espero que tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostar e partilhar com os amigos que ajudam o seu canal. Muito, mas muito obrigada por ter assistido espero por si no próximo vídeo. Até breve, beijinhos!